Imagina aquela pessoa que você não tem um relacionamento perfeito ou que você se sente desequilibrado em relação a essa pessoa. Qual é a boa notícia que isso tudo traz? Eu sempre, digamos, me sinto irritada ou com medo de alguma pessoa. O que eu preciso entender é que eu posso modificar esse sentimento que eu sinto em relação a essa pessoa. Mas isso dá bastante trabalho. E como é que é esse trabalho? Eu posso xingar, eu posso bater, eu posso ser irônica, ou eu posso ser passiva-agressiva. Entre outras, reações desequilibradas. Se eu quero mudar essa maneira, eu posso, eu posso passar desse processo, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. E aí, o que, que acontece? A gente pode mudar de ser desequilibrado dessa forma para passar a ser indiferente. Assim, um pouquinho indiferente, depois um pouco mais indiferente, depois totalmente indiferente, ou seja, não afeta o meu equilíbrio emocional e passar a ter até mesmo uma gratidão. Então a gente tem que ter a consciência que com os estudos da neurociência e com os estudos de como o nosso cérebro funciona, nós somos e podemos ser muito mais donos da maneira como a gente reage aos circuitos aqui dentro do nosso cérebro. A gente pode controlar muito mais isso e não sair fora do eixo. E se a gente está muito fora do eixo, a gente pode conseguir começar a dar uma aprumada e se sentir mais equilibrado. Uh, a primeira coisa que, em relação ao outro, a gente precisa aprender, é que é o seguinte, quando a gente se sente desequilibrado em relação ao outro, ninguém me faz sentir nada. E eu é que decido o que eu vou sentir. E por que, que eu digo isso? Porque, coloquialmente, informalmente, quando a gente fala sobre emoções e sentimentos, parece tudo sinônimo, e tudo é muito igual. Mas, na verdade, cientificamente falando, e na neurociência, eu costumo utilizar é, o significado que foi dado por Antônio Damasio, e ele diz o seguinte... Ele usa essa classificação. A emoção é uma coisa e o sentimento é outra. E isso nos ajuda muito a entender para que a gente possa buscar esse equilíbrio. Então, então vamos lá. O que é a emoção? A emoção ela é o que acontece no nosso corpo e, é, e vai para o cérebro. E aí é o que você consegue identificar como que está acontecendo fisicamente? Nos seus braços, nas suas pernas, na barriga, aqui no pescoço, até mesmo no rosto, nas mãos. Por exemplo, uma mudança de temperatura na pele. Se estava quente, de repente você começa a sentir a pele fria, ou o contrário, se pode ser que dê um calorão no peito ou um frio na barriga ou se você tem uma palpitação ou se o seu coração batia mais forte agora bate muito mais devagar e você começa a sentir uma moleza se a gente fica com as, as pernas trêmulas se eu tô com a mão suando ou a mão ficando muito gelada essas são pistas do que acontece no nosso corpo. E, em geral, elas não é o que a gente precisa se preocupar e modificar. O que a gente precisa fazer é começar a prestar atenção exatamente o que a gente está sentindo no corpo. Ok? Agora, de identificar o que nós sentimos no corpo para interpretar o que nós estamos realmente sentindo, dar nome a essas expressões, a isso nós chamamos sentimento. Então, a emoção é o que acontece no corpo físico, ela é a, resp é a resposta fisiológica, e o sentimento é o que a gente interpreta do que nós percebemos no corpo. Quando nós estamos muito desequilibrados ou muita gente nem percebe, a gente não está nem percebendo o que está acontecendo no corpo e a gente já está identificando e rotulando algum sentimento. Eu estou ansiosa ou eu estou nervosa. Mas qual é a consciência que a gente precisa ter? Muitas vezes eu tenho uma um, digamos, um frio na barriga que eu posso identificar como ansiedade, ou eu posso identificar como felicidade, ou eu posso identificar como sede ou fome. Porque o que significa isso? O que a neurociência vem identificando? Para a mesma coisa que acontece no corpo, eu posso ter várias inter interpretações de sentimentos, como é o que eu falei para vocês. Vamos pensar numa relação difícil que você tenha com alguma pessoa da qual você não se sente muito equilibrado. E Imagine alguma situação de desconforto ou alguma discussão que você teve, alguma situação que ainda está ali te incomodando. É... Como que você se sente em relação a essa pessoa? Escolhe uma palavra de um sentimento que seja o que melhor representa o que você sente. E o ideal é que você coloque no adjetivo, tipo eu, medrosa, é, angustiada, frustrada, irritada, seja lá o que for. Eu estou dando apenas alguns exemplos. Eu vou colocar de um lado. Eu me sinto triste... Eu me sinto com medo. Eu me sinto impotente. Eu me sinto com raiva. Eu me sinto inseguro. Ok? Esses sentimentos estão de um lado, tá? E do outro lado, eu vou colocar outros sentimentos frustrado. Irritado, excluído, decepcionado, magoado. Qual é a diferença entre esses dois grupos? Então, de um lado eu tenho triste, impotente, com medo, inseguro, com raiva. E do outro lado eu tenho e nervoso. E do outro lado eu tenho magoado, decepcionado, excluído, irritado e frustrado. Eu já vou dar uma dica. Uma das primeiras coisas é que do segundo grupo, o que que aparece? Todas as palavras se terminam, terminam com -ado. Mas o que será que elas indicam? Qual é a diferença que existe entre os sentimentos do primeiro grupo e os sentimentos do segundo grupo? O primeiro grupo identificam sentimentos que eu tenho, mas que eu sou o responsável pelo meu sentimento. Porque eu estou triste, eu estou impotente, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou com raiva, eu estou nervoso. Mas eu sou dono desse sentimento. Eu que preciso fazer alguma coisa para mudar esse sentimento. Ok, os outros quais são? Frustrado eu preciso de alguém ou de uma situação para me sentir dessa forma. Irritado é irritado com alguma situação ou com alguém, embora a gente também possa se irritar com a gente mesmo, mas em geral é em relação ao outro. Excluído precisa de alguém. Decepcionado é com alguém, na maioria das vezes, embora possa ser com a gente mesmo, e magoado é com alguém. Então, qual é a primeira dica? Dentro do nosso cérebro, no fundo, no fundo, existem é, codificações do que acontece no nosso corpo, dessa emoção. E se a forma como eu interpreto o que está acontecendo no meu cérebro, que são... Essas informações chegando no meu cérebro, eu preciso interpretar. E eu tenho várias formas de interpretar isso que eu estou sentindo. Então, na verdade, eu posso escolher se eu estou me sentindo decepcionado com alguém ou magoado com alguém, ou se eu estou triste comigo mesmo. Estou triste por... É, nós estamos sempre nos relacionando com outras pessoas. Mas essas pessoas, elas na verdade são estímulos na nossa vida. Nós vamos interpretar toda essa informação e cabe a nós rotularmos como que a gente vai se sentir. Se no nosso cérebro a gente mostra que eu posso interpretar uma mão suando frio como a felicidade... E o nervoso de encontrar um ser amado, como o suando frio, uma ansiedade e um medo de enfrentar, por exemplo, uma... Se eu vou dar uma aula para uma turma nova, e eu sempre fico um pouco ansiosa, um pouco ou muito ansiosa antes de acontecer isso, eu sei que se eu dormi bem, se eu me preparei bem, se eu me alimentei, e se eu bebi água, me hidratei, o suficiente o frio na barriga que eu sinto eu posso interpretar como pura ansiedade, e o que eu sinto aqui nesse momento antes de enfrentar uma turma nova é ansiedade agora se eu for enfrentar uma turma nova e eu tiver ou sem dormir bem ou sem comer bem ou sem dormir é, e sem estar hidratada o frio na barriga que eu senti vai estar tá me indicando uma mistura de coisas, que pode ser sede, fome, cansaço, além da ansiedade. Mas aí o que, que acontece comigo? Se eu já estou caminhando para dar uma aula nova, eu não vou ter a capacidade de conseguir distinguir qual é o sentimento que mais me cabe naquele momento. Então, o que, que eu aprendi ao longo dos anos dando aula? Que toda vez que eu enfrento uma turma nova... Eu preciso me cuidar o máximo possível para estar melhor e menos ansiosa. Sabendo que eu fiz tudo certinho e todas as coisas que são importantes para mim. Mas essa que elas são importantes para mim e não. Isso não significa que para todas as pessoas vale a mesma coisa. Quando a gente começa a identificar que a gente tem mania de interpretar as nossas situações usando muitas palavras que o nosso sentimento, na verdade, está atribuindo a responsabilidade para o outro e não para mim mesma, o que a gente precisa fazer? Isso, isso é o começo de um grande desequilíbrio emocional. Isso é um sintoma de um grande desequilíbrio emocional. Porque o que a gente precisa aprender é que, no nosso cérebro, a gente tem espaço para interpretar as situações onde a gente se responsabiliza por elas, ou onde a gente simplesmente culpa o outro. Só que quando a gente se responsabiliza por ela, o que, que vai acontecer? Vai me dar muito mais trabalho. Porque se eu sou responsável por esse sentimento, esse sentimento é ruim, eu que preciso modificá-lo. Quando a gente culpa o outro, a gente não tem responsabilidade a gente simplesmente entrega para o outro. Não que tenha solução fácil. Por exemplo, eu sei de docentes, principalmente docentes de crianças muito pequenininhas que hoje enfrentam uma uma raiva e uma frustração de pais das crianças pequenas que estão sobrecarregados, que estão cansados, que não estão preparados para acompanharem o filho em sala de aula o tempo todo. Dentre uma série de coisas, e nessa situação a relação docente com os pais não é uma relação fácil, mas toda vez que a gente consegue se desvincular do que aquele estímulo está gerando para que eu culpe a pessoa do meu mal-estar, eu começo a me sentir um pouco mais dono, e aí o ideal é sempre começar por identificar esses sentimentos mais básicos, digamos, eu me sinto extremamente desconfortável. Com o pai que falou assim comigo, ou eu estou sofrendo, porque sofrimento pode ser uma coisa bastante minha, dentre outros sentimentos que são sentimentos, é, digamos, mais básicos e mais fácil da gente se entender. Interpretando as, essas nossas emoções, interpretando as situações, conseguindo focar no que a gente sente e não no que o outro e está ali me apresentando, a gente começa já a ficar mais dono das nossas situações. E tem uma coisa que ajuda também, é que é o seguinte, se as nossas emoções, ou seja, se aquele frio na barriga que eu sinto, ele pode ser interpretado de diversas formas, fome, sede, ansiedade, o que, que acontece? A gente aprende que a gente tem muita... o nosso cérebro, ele é maleável, a gente tem a maleabilidade de interpretar o que está acontecendo no meu corpo ou o que eu processo do ambiente para o meu corpo de várias formas. Então, nós temos a chance de reavaliar o que a gente sente. Mas é lógico que para quem está acostumado a usar muito os adjetivos dos sentimentos com usados, excluído, traído, magoado, frustrado, decepcionado, o que, que vai acontecer? É bastante doloroso começar a fazer esse processo de identificar o sentimento sendo o dono dele próprio. É uma boa notícia, mas a má notícia é que dá trabalho. E a gente vai cada vez se aperfeiçoar mais. Esse era o terceiro ponto que aí o que a gente consegue fazer continua construir construir novas interpretações que pode até modificar as nossas emoções e os nossos circuitos emocionais porque você começa a construir uma outra história e o seu corpo começa a reagir de uma outra forma então ao começar a interpretar os nossos sentimentos de forma diferente a gente também ensina o nosso corpo agir de forma diferente. Antigamente, a gente achava que todas as nossas emoções, e muita gente ainda acha isso hoje, que todas as nossas emoções elas eram coisas primitivas. Elas estavam ali sempre daquele jeito. E elas ficavam num lugarzinho lá do cérebro que as pessoas costumam chamar de região límbica. Como se fosse o cérebro límbico. E como se fosse algo só de emoções e separado de todo o resto. Hoje, o que a neurociência mostra para a gente? Que as nossas emoções elas são fruto de uma orquestra cerebral. Ou seja, a emoção ela é orquestrada no nosso cérebro como um todo, em diversas áreas. E elas não estão apenas só numa regiãozinha separada. E mais, e mais importante, essa região aqui da frente, acima dos olhos, atrás da testa, que normalmente a gente chama das regiões frontais, e que eu acho que quase todo mundo sabe, é considerada, é considerada não, é uma das regiões mais novas na nossa evolução, ela está muito ligada à nossa, à nossa tomada de decisão e a a nossa capacidade de racionalizar situações. E hoje o que a gente sabe das emoções? Essa região do nosso cérebro, ela está extremamente conectada com outras regiões do cérebro, principalmente essas límbicas, e a forma como a gente tem reações e ativação neural nas áreas frontais, também vai mandar feedback para as outras áreas antigamente consideradas as únicas áreas emocionais. Ou seja, existe um processamento de raciocínio, de tomada de decisão dentro das nossas emoções. Corroborando para o fato de que nós podemos reinterpretar as nossas emoções e nós podemos construir novas formas de sentimento então a gente sabe que a gente consegue mudar comportamento mas ok nesse caso a gente consegue mudar como nós podemos interpretar os nossos sentimentos a partir do momento que a gente muda a forma como a gente se sente a gente pode mudar a forma como a gente age em relação a essas pessoas e aí como que a gente faz isso? essa que é a grande pergunta a gente precisa primeiro identificar o problema onde nós estamos insatisfeitos e nos sentimos desequilibrados avaliar essa situação ver realmente como nós sentimos que nós somos donos desse sentimento quando você muda, quando você planeja essa mudança de comportamento muitas vezes você não consegue fazer mas você pode tentar então, vamos imaginar um almoço de família no domingo, que você sempre vai e sempre briga com a mesma pessoa. Você pode tentar três vezes a, a se comportar de forma diferente e você não conseguiu. Você precisa todas as vezes se identificar, identificar o que é que você deveria ter feito que você não conseguiu fazer e o que você pode fazer para mudar. E aí, o que, que a gente faz? Quando a gente consegue mudar o comportamento e ficarmos mais satisfeitos com o nosso equilíbrio, a gente registra, mas boa notícia, a gente consegue fazer. Qual é a má notícia? As chances de você fazer de novo não são muito grandes. Elas são grandes se você estiver extremamente alerta que você vai estar tentado a repetir e fazer o que você sempre fazia antes. Porque qual foi a história que você registrou e que você guardou para o seu cérebro? Era sempre agir da maneira desequilibrada. Vamos dizer que era uma pessoa que você seja sempre irônica com ela. Como você, você foi irônico, digamos, 20 vezes da sua vida ou 50, o fato de você conseguir fazer uma vez, não significa que você consegue apagar as outras 20 ou 50. Então o que, que você precisa? Continuar vigilante. Você não pode se desarmar, você precisa continuar armado, continuar consciente e atento, porque da próxima vez, qual que é a chance? De ir lá e fazer a mesma coisa, mas por quê? O que, que o nosso cérebro registra primeiro, normalmente, quando você age de uma forma desequilibrada? Um alívio, que você não se deixou afetar por aquilo, e você respondeu, você reagiu, então você fica... Aliviado. Esse alívio pode durar dois, três dias, mas em geral ele pode durar uma hora, alguns minutos, alguns segundos. Ou seja, ele é muito rápido. E logo depois, o que, que vem? Ou mesmo que dure alguns dias, vem o quê? Uma vergonha. Ou vem um desapontamento meu comigo mesma. Eu poderia ter agido de uma forma melhor. Afinal de contas, eu já tinha feito isso uma vez. Então o que, que a gente precisa fazer? Repetir. E aí você precisa repetir muitas vezes e depois de muitas vezes repetido, você passa a mudar essa história dentro do cérebro. E aí o seu cérebro esquece daquela história velha e começa a ficar com ela registrada e fica muito mais fácil de reagir. Hoje dentro da neurociência, principalmente para ensino em sala de aula de crianças, o que, que a gente sabe? Que essa mudança de comportamento, ela às vezes precisa de menos repetições e ela pode ser mais rápida, quando o ambiente e o contexto propicia e ajuda na melhora do comportamento, assim como a melhora do aprendizado. E aí você consegue registrar com um conteúdo emocional positivo, e aí fica mais fácil para com que a gente faça essa mudança de comportamento. Espero que tenha ficado claro. E um dado extremamente importante é que, é, fazendo isso, uma forma de a gente conseguir se avaliar é o seguinte, quando você muda um comportamento, e a consequência desse comportamento, você recebe do dos outros, um feedback positivo, ou seja, a consequência positiva, você já tá tendo um feedback de que, ok, legal, preciso continuar fazendo isso. É assim que uma criança ou os idosos aprendem melhor ainda do que jovens. É, se você muda de comportamento e a consequência traz uma resposta bastante negativa, normalmente você tem que checar, tipo, parece que não tá funcionando, e tentar uma outra alternativa.